Aqui, ó, vamos colocar 100 reais e você vai ver o que vai ser cobrado. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você está no canal Bruno Cashback. E hoje a gente vai falar aí como fazer PIX com cartão de crédito e você vai ver se vale ou não a pena fazer esse tipo de ação. E a gente já vai para o vídeo para te mostrar como é que faz. Então pessoal, o primeiro aplicativo aqui é o PicPay e a forma que você precisa fazer. Primeiro, claro, você tem que cadastrar aqui o seu cartão. né? Aqui em carteiras você vai ter aqui a opção de, dos cartões que você tem disponível. E aí você põe aqui em adicionar cartão. E vai adicionar o cartão aí conforme os dados do seu cartão. Aí feito isso, a gente volta aqui para a página inicial e clica em Pix. Clicando em Pix, você vai fazer o Pix normal. Vamos enviar aqui por CPF. Lembrando que não pode ser para a mesma conta sua. Então você vai botar aqui o CPF de outra pessoa. Após botar o Pix de outra pessoa, você vai vir aqui e colocar o cartão de crédito que você deseja. Eu, no caso, como eu tinha mostrado, né, o cartão da Melios aqui vai me dar 0,8% de cashback. E aí eu coloco o valor aqui. Ó, vamos colocar R$100,00. E você vai ver aqui que vai ser cobrado aqui ó 3,99 aqui de taxa do cartão, que é, na verdade, o R$3,99 da tarifa. Então você, você pode ver que a pessoa vai receber aqui os 100 reais e você vai pagar aqui do seu cartão no mês que vem o valor de 3,99 Essa é a primeira forma de você pagar com o Pix, bem tranquilo mesmo, né? E caso você ainda também não tenha o PicPay, ó... Eu clicando aqui eu posso é, compartilhar com vocês aí meu código. Você pode ganhar aí R$10 para ativar aí sua conta PicPay e eu também ganho. E, e também posteriormente você pode estar indicando os seus amigos aí quando você tiver seu código. Agora a gente vai para o segundo aplicativo que é o Recarga Pay E você também pode fazer aí pagamento com o seu cartão de crédito aí. E de repente até economizar dependendo da situação, né? Você abrindo aqui o Recarga Pay você tem a área do Pix. Você pode clicar aqui para enviar dinheiro. Enviar com uma chave ou qualquer forma que você desejar. Vamos supor aqui o que for um CPF. Eu vou colocar um CPF para a gente confirmar aqui a chave PIX. E aí eu vou botar R$100 aqui, beleza? Aí eu vou escolher aqui o meu cartão de crédito. Pode ver que ele fala que o PIX é gratuito, mas aqui vai cobrar a taxa de R$2,99. Eu vou escolher aqui novamente o meu do Melius, tá? Para eu poder ganhar o cashback de volta, o 0,8%. E aí eu posso dividir aqui até em 12 vezes. Quanto mais você divide, mais taxa você vai pagar. Então fica mais caro, tá? Se caso você precise fazer, faça aqui apenas em uma vez. Você clicando aqui em confirmar, vai ser cobrada essa taxa que A pessoa vai receber os 100 reais como proposto. E você vai pagar no mês que vem no seu cartão aí 2,99. E como você viu, esses serviços aí é como se fosse um empréstimo. É como se fosse um empréstimo rápido para você fazer esse pagamento. E normalmente você tem que calcular também o cartão de crédito que você usa. Utilizando esse aqui, você ganha 0,8% de cashback. Em que isso é relevante? Então se você pagou aí uma taxa aí de 2,99% e ganhou mais 0,8% de cashback, você pagou uma taxa real aí de 2,99%. 2.20 no caso, né? Então, você pode, é, você vai diminuir esse valor aí dependendo do cartão de crédito que você utilize. Então é bom de saber desse tipo de possibilidade, porque normalmente, principalmente aí na área de construção, quando você vai fazer as suas compras, preço você pagando no Pix é muito mais barato. Dá 10% de, de desconto, dá 15% de desconto. Eu vi uma aqui que dá até 15% de desconto você pagando no Pix, né? Então é muito bom você ter essa possibilidade aí de você é, pagar com o cartão de crédito, porque vamos supor que você só teria esse valor no outro mês realmente para fazer essa compra e você está precisando desse material por agora. Aí você fazendo um pagamento desse aí né? você vai ganhar aí 10% de, de desconto você pagando no Pix, então você paga dessa forma aí no Pix, você vai pagar aí 3% de taxa em média né e aí no, no final das contas a diferença ainda vai dar aí 7% aí de desconto que você teve real. Então nessas condições eu acredito que o conhecimento aí ó, te ajuda a ter um desconto aí mais ou menos de 7% no valor que você iria pagar. Então é muito bom a gente estar tá sempre atento aí às novidades aí do mercado para poder sempre estar tá economizando, ganhando dinheiro aí, dependendo da situação que você precise, né? Então não deixe de seguir aqui o canal, porque eu sempre estou postando esse tipo de informações, notícias com cashback, formas de você ganhar dinheiro na internet, promoções de indicação muita coisa que a gente possa então me segue aqui aproveita deixa o like se você gostou desse tipo de vídeo valeu até a próxima